Olá, meu amigo, minha amiga. Na partir da aula de hoje, a gente vai trabalhar com uma dinâmica diferente quando os vídeos aqui é, abordarem. Resoluções de questões Das provas anteriores Das questões né, dos concursos anteriores De qualquer concurso que eu for trabalhar aqui com vocês Hoje a gente vai falar da ESA E da Especialista da Aeronáutica Eu vou abordar questões de função Se você ainda não assistiu a aula Aproveite aí, ó, clique no cardzinho né, Que a gente já tem uma playlist aí Completa sobre funções A parte de noção, né, a parte básica ali de função Que é muito importante e serve para qualquer função Que você vai estudar daqui para frente Função logaritmo exponencial, enfim, qualquer função que você for estudar A base está nessa playlist que eu vou é, disponibilizar aqui para vocês A gente vai trabalhar com uma dinâmica diferente Onde você vai ser, vai se tornar ativo no processo dos seus estudos Não vai ficar assistindo uma aula apenas para assistir e entender determinado assunto Você vai tentar praticar também Convido você para é, é, acessar aí o nosso Discord, fazer parte da nossa comunidade E também curtir o nosso vídeo e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito deixa nos comentários o que você está achando da aula O que, que você gostaria de melhorar que eu acrescentasse aqui para melhorar o nosso espaço. Então, deixa aí nos comentários caso tenha alguma dúvida também e também sugestões. Fica aí e vamos iniciar aqui mais uma aula. Vem comigo. Olha só, já vou mostrar para você aqui a primeira questão, que é da especialista da aeronáutica. Tente fazer a questão de se a função, a é dada a lei da função ali, com x pertencente aos reais e x diferente de menos 3, é uma função invertível. O valor de f de menos 2, de, de 2, né, a, a inversa, ou seja, quem é a imagem cujo valor do domínio da função inversa é 2. Tente fazer aí, que eu já vou revelar a questão aqui, a resposta da questão, ok? Então, pause o vídeo, tente fazer, e eu vou revelar agora. Então, mostrando a nossa questão, a resposta da questão é a letra D, quem é a inversa de uma função. Se a gente tem a lei de uma função, vou colocar aqui em cima, ó, se a gente tem a lei de uma função, pessoal, f de x é igual a 1 mais 3x, não é isso? 1 mais 3x dividido por x mais 3. Ó, então, dividido por x mais três que foi que eu falei para vocês na aula anterior olha só eu falei que a gente calcular a inversa existe um método bem rápido basta substituir f de x que é o y né o x a gente vai substituir pelo y então onde tem x a gente substitui por y onde tem y a gente substitui por x simples assim pessoal e agora a gente vai resolver e isolar o y então eu tenho aqui ó x é igual a 1 mais 3y dividido aqui por y mais 3, não é isso? Como é que a gente faz para isolar o y? Então, eu vou multiplicar aqui ó, meios pelos extremos. Então, a gente ficaria aqui, ó, x multiplicado por y mais 3, daria x vezes y, que é xy, e x vezes 3, como está positivo ali, mais 3x, né? Então, x vezes 3, mais 3x. Isso aqui vai ser igual a 1 mais 3y, já que está multiplicado por 1, né? Então, ficaria isso aqui. Vou passar esse y para cá, para isolar o y. Então, a gente ficaria aqui ó, com xy, menos, né? Vou passar o 3 para o primeiro membro. Então, menos 3y é igual a 1 menos 3x. Vou passar o x para lá porque eu quero isolar o y. Colocando o y aqui em evidência, olha só o que a gente teria. x menos 3, não é isso? Ó, dividindo aqui, dividindo aqui, ficaria menos 3. Isso aqui é igual a 1 menos 3x. Ó, isolando o y, a gente ficaria com 1 menos 3x. Dividido por quem? Por x. Menos 3, já que ele está multiplicando aqui, então ele passa dividindo. Até aqui, excelente, só que a questão ela quer a inversa, tá? Na verdade, a gente já calculou a inversa aqui, ó, aqui estaria a inversa. Ela quer o valor do domínio cuja... É, é, é a imagem cujo domínio, o valor do domínio, é igual a 2. É isso quando a gente ó, escreve dessa forma aqui, ó, f de menos 1, primeiro é a inversa, a gente já calculou. Mas ele quer ó, o valor da função inversa quando x é 2. Então, a gente vai substituir aqui ó, o x por 2, pessoal. É isso que a gente vai fazer. E a gente vai saber quem é a imagem da função inversa. Então, aqui, ó, y é igual a 1 menos 3 vezes 2, dividido por 2 menos... 3 2 menos 3 isso aqui vai ficar quanto ó? aqui vai ficar 1 menos é, 6, que é igual a menos 5. Aqui, 2 menos 3 é igual a menos 1. Menos 5 dividido por menos 1 vai ser, vai nos dar como resposta 5, que é o que a questão revelou para a gente. É isso. Eu espero que vocês tenham entendido essa primeira questão. Fica aí que a gente tem muito mais questões. Vem comigo. E quem vai ser a próxima questão, pessoal? Vamos lá. Vou revelar aqui a questão para você Tá aí, ó, da especialista da aeronáutica também CF, tá? É uma função que leva elementos do domínio, que é igual a R A elementos do contradomínio, que também é igual a R É uma função, né? Essa função pode ser Essa questão eu achei muito bacana Muito bacana mesmo né? Porque vai abordar, vai pedir de você O um entendimento de domínio e contradomínio O que a gente tem ali, ó É um contradomínio Ó, um domínio um domínio e um contradomínio vou colocar aqui ó deixa eu puxar aqui para vocês ó vou colocar aqui ele disse ali que tem um, um domínio e um contradomínio onde os elementos de cada um são os reais então a gente tem aqui real e real tá então qual dessa função aqui é possível ter no domínio números reais e no contradomínio números reais vou pa pausar o vídeo resolva tá e eu vou agora revelar aqui a questão para você. Olha só, vamos ver quem é a resposta. Uh, letra B, módulo de X. E por que o módulo de X e não a letra A, a letra C e a letra D ali? Bom, pessoal, para essa resposta, a resposta estaria exatamente aqui. Dei um gostinho para você. E agora a gente precisa entender o porquê deu módulo de X. Primeiro, ele está dizendo que o domínio são todos os reais. Então, todo mundo aqui... ó. Tá? Todo mundo aqui tem um correspondente do outro lado. Observe que se f, de x, ó, se f de x for igual a raiz de x, você deve concordar comigo que os negativos aqui, os números negativos, não poderiam fazer parte do domínio. Não é isso? Não poderia fazer parte do domínio, porque não existe raiz quadrada de número negativo. Então, iria sobrar elementos aqui. E como é uma função, não pode sobrar elementos no domínio. Essa lei aqui não pode, então, vamos riscar ela aqui, porque ela não pode. Então, a letra A estaria errada. A letra B, módulo de x, observe que qualquer número aqui, o módulo, a gente vai trabalhar isso aí, mas já, já conhecemos um pouco a ideia de módulo, o módulo, ele transforma, né, ele converte qualquer número em seu positivo. Tá? Então, se eu tenho menos um módulo de menos 1, um, o módulo de menos 1 um é 1. Um. O módulo de menos 2 é 2. O módulo de 2 é também 2. A saída sempre vai ser positiva. Então, qualquer número aqui vai ter um correspondente do outro lado. Ah, mas vai ter elementos aqui que vão sobrar, porque é, serão flechados apenas os positivos. Beleza, mas no contradomínio não tem problema de sobrar. Tá? Aqueles que foram flechados farão parte da imagem da função. Não tem problema algum. Agora, vamos para a outra ali. Ó. A letra C. f de x igual a 1 sobre x. E aí? Teria alguém, alguém aqui que é, não teria um correspondente do outro lado? Você deve concordar comigo que se a gente colocasse no lugar do x aqui o zero, tá? teria um grande problema, porque o zero ele não ia flechar ninguém do outro lado. Porque 1 um dividido por zero, a gente sabe que essa divisão ela não existe. Qual é o número que multiplicado por zero vai dar 1? Um? Não tem esse número. Né? A gente teria aqui um probleminha que deixa essa função aqui sem um correspondente, ou seja, ela deixa o zero sem um correspondente do outro lado. Então, é por isso que a letra C também estaria errada. E a letra D, pessoal, da mesma forma. Da mesma forma, f de x é igual a 1 sobre ó, 1 mais x. Então, também, ó, qual é o número que deixa esse denominador aqui igual a zero? O menos 1, né? se a gente colocar no valor de x aqui o menos 1, por exemplo, o menos 1 aqui, ó, ele também não teria um correspondente do outro lado, porque se eu colocar aqui o menos 1, o denominador vai dar zero e a gente cairia nessa mesma situação. tá? Não teria um correspondente do outro lado e iria acabar sobrando o menos 1. E não pode, porque o domínio, a questão já fala que é todos os reais. bota na cabecinha, por isso que a letra B estaria correta. Fica aí que a gente tem mais questões. E aí pessoal, qual seria a próxima questão? Vou revelar aqui para vocês agora. Tá aí a nossa questão. Especialista de aeronáutica também, pare, pense na questão. Caiu um pouco ali, ó. A função é positiva para. ó. Seja F dada pela lei, né? A função é positiva para. Caiu ali, não sei porquê, vou depois eu vou dar uma olhadinha, mas dá para resolver, tá? Então, resolva aí e eu já vou revelar aqui para você saber quem é a resposta certa, a resposta correta. a resposta correta seria. Letra B, x menor que menos 3. Menos 3, né? E aí, conseguiu fazer? Se não conseguiu, fica aí que a gente vai resolver agora. Quando ele pede para quais valores de x a função é positiva, ele está querendo saber quais elementos do domínio flecham elementos positivos lá no contradomínio. É isso que ele está querendo saber. E existe um cara que eu chamei lá na aula sobre esse assunto, o sinal da função, é de divisor de águas, né? que é a raiz da função. A raiz da função, a direita dela e a esquerda dela, a, o, o sinal da função ali acaba é, sendo alterado. Pode ser positivo, pode ser negativo, e é isso que a gente vai discutir agora. Pessoal, olha só. Eu tenho aqui uma função f de x igual a a menos 2 terços de x menos 2, essa é a lei da função. Quem é o cara aqui que vai flechar, que tem como imagem o zero lá no contradomínio? Basta eu chamar o y de zero, que é a imagem, né? Então, ó, vou chamar, quero saber quem é a imagem. Quando a imagem é zero, quem é o x que flecha esse cara? 2 terços de x menos 2, quem é esse carinha aqui que flecha o zero do outro lado? Faço o MMC aqui, né? Vou fazer o MMC, então posso colocar 1 um aqui e 1 um aqui, e multiplico. Divido, depois multiplico. Então vai dar 0, 3 dividido por 1 é 3, vezes 0 é 0. 3 dividido por 3 é 1, menos 2x e aqui menos 6. Beleza? Posso sumir com 3 aqui, pessoal? Menos 2x é igual a 6, ou seja, x é igual a menos 3. Vou colocar aqui embaixo, senão vai ficar muito apertado ali, ó x é igual a menos 3. Esse carinha aqui é o divisor de águas. Beleza, sabendo disso, olha só o que a gente vai fazer agora. Eu vou colocar esse carinha aqui, ó. lembrando que isso aqui é o eixo x, tá, pessoal? A gente poderia colocar o eixo y aqui, foi o que eu mostrei para vocês lá naquela aula, né? Onde eu tenho aqui o menos 3, e como a função é uma função do primeiro grau, a gente vai trabalhar com mais detalhes a função do primeiro grau, mas quando a gente tem uma equação do primeiro grau aqui, essa função se torna uma função do primeiro grau, a gente tem uma reta, e quando esse valor de x aqui é negativo, essa reta, ela é decrescente, ela vai ser ó, da esquerda a direita, ela vai diminuindo, ela vai descendo. Então, os valores de y aqui ó, são positivos. Então, observe ó, que todos esses valores de x aqui, ó, que estão à esquerda de menos 3, vão nos dar valores positivos. Você pode fazer o teste aí. Pega um valor menor que é, menos 3. Pode ser o menos 4, menos 5. joga lá na lei da função. Você vai ver que o resultado vai ser positivo. Se você pegar qualquer valor maior que menos 3, o menos 2, o 0, o 1, o 2 e jogar aqui, você vai ver que os valores serão negativos. Os valores de y são negativo, Tá, pessoal? Então, esse é o objetivo da questão e é por isso que a resposta correta ali seria a letra B. Ou seja, todos os valores à esquerda de menos 3 nos levam a é, valores da função que são positivos. Beleza?